Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal e já queria pedir logo de cara no começo do vídeo para você curtir o vídeo, compartilha, se inscreve no canal aí pra gente chegar a mil inscritos, para todo mundo poder aprender o violão e tocar com os amigos, tocar no barzinho, poder fazer uma festa no churrasco da família. Então vamos embora, bora para nossa aula. No último vídeo eu tava falando sobre a nota sensível perto da tônica, correto? Lembrando aqui ó, do ré. Pegando essas, essas três regiões aqui no braço do violão. Agora vamos pensar no, em outro acorde para clarear um pouco as ideias. Ó. Pensando em Dó. Esse é o primeiro Dó que eu tenho aqui. Se eu for fazer em acorde. Ó. O que, que eu fiz aqui? Tônica. Dó maior. Dominante. sol 7 E volta para Dó maior. Como é que eu sei qual é a dominante? Quinto grau da tônica. Se eu estou tocando em Dó dó ré mi fá sol sol 7 é a dominante de dó. E aí eu tenho aqui a nota que faz esse movimento, ó. Na segunda corda, aqui eu tô fazendo dó, si e dó. Se eu for fazer isso aqui em acorde, Beleza? Vamos para mais uma região aqui do violão aqui, ó. Quinta casa, terceira corda, eu tenho um dó também. Vou fazer a mesma coisa, dó, si e dó. Vamos lá, vamos fazer esse acorde, ó, dózinho pestando aqui, sol, 7, mesma coisa, viu? Vamos descer mais um pouquinho agora? Ó, se eu tenho aqui ó, aqui na quarta corda, um dó também. Como é que você achou esse dó? Escala cromática, lembra disso. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Escala cromática, decora a escala cromática. Eu tenho um Dózinho aqui, que é o mesmo Dó aqui, que é o mesmo Dó aqui. Então eu posso fazer a mesma coisa, ó. Um Dózinho aqui, ó. Mesma coisa. Aqui também, ó. Para fazer isso, você tem que estudar o que? Primeira coisa, escala cromática para achar as notas no braço do instrumento. Segunda coisa, formação de acorde com tríade e tétrade nesse caso, porque nós temos aqui um sol 7 que é tétrade, beleza? E achar as notas no braço do instrumento e praticar essa troca. É isso aí, se você gostou, curte o vídeo, compartilha, comenta aí embaixo e bora para a próxima aula. Valeu, até mais!